com o deputado Luciano Simões, que conta também com o deputado federal Otto Alencar, que conta com o senador Otto, essa galera linda. Rola lá, bola lá, bola cinco! Dois, um, do oferecimento de prefeitura municipal de Salinas, recebam com carinho a.